Chamo Pedro Pinto e fui orgulhosamente aluno do Instituto Politécnico da Guarda. Além do bacharelato, fiz também a licenciatura em Engenharia Informática e mestrado em Computação Móvel, período em que fui considerado o melhor aluno da instituição. Toda a minha formação académica superior é Made in Politécnico da Guarda e atualmente sou Administrador de Sistemas do Centro de Informática. Uh, sou também uh, docente e responsável pela Academia Cisco aqui no Politécnico da Guarda. Sou também administrador de um dos maiores sites de tecnologia em Portugal e uma referência no segmento das tecnologias do mundo, o peopleware.com. No Politécnico da Guarda cresci muito como pessoa e como profissional. Além do empenho de cada um, o sucesso envolve sempre outras variáveis. Todo o ambiente no Politécnico é fantástico e de muita proximidade entre alunos, professores, funcionários e outras estruturas, como presidência, serviços sociais, direção das escolas. O Politécnico da Guarda sempre foi conhecido pela formação da excelência, de mais alto nível, pela diversidade da formação académica e tem vários cursos que se destacam no panorama nacional. A instituição tem estabelecido vários protocolos, com empresas de grande relevância no panorama tecnológico, das quais se destacam a Altice Labs, a Altran, a ClaraNet, o que facilita, de certa forma, a entrada dos nossos alunos no mercado de trabalho e também a possibilidade de poderem trabalhar nas empresas mais inovadoras de Portugal e do mundo. A Guarda e o Politécnico da Guarda oferecem todas as condições para alcançares o teu sucesso. Temos residências com excelentes condições, boa internet, boas cantinas, boa comida, temos uma cidade acolhedora e bastante calma. Temos parques verdes para a prática do desporto e também para o lazer. E a Guarda faz também a ligação entre Portugal e a Europa. Sabe mais sobre o Politécnico da Guarda em ipg.pt ou nas redes sociais. Esperamos por ti.